É, essas eleições é, elas se parecem muito com as eleições anteriores. É, ela é, para mim, a confirmação de que a democracia que nós temos é simplesmente uma farsa. Né? Nós temos é, 35 partidos atomizando os votos, né? tem mais 70 partidos esperando aprovação. Isso, isso é uma loucura, como é que você vai construir um consenso político né, com essa dispersão de forças que não são ideológicas, que são simplesmente é, organizações reunidas em torno de interesses específicos. O livro ajuda, porque eu conto a, a história da formação dos partidos desde o tempo do Brasil-Reino, passando pelo Brasil-Império, vem a República Velha, é, até, e do, do Reino até a República Velha, toda a partidocracia brasileira foi montada para assegurar o poder de uma plutocracia que só pensa nela, né? E que nunca fez nada em benefício do povo. Então, a, a, isso teve uma ruptura em 1930, né? e esse mesmo poder oligárquico, plutocrático, que é, eu digo plutocracia, que é o poder do dinheiro, é dos ricos, né? que não querem saber dos pobres. Então, é, esse poder plutocrático é restaurado. Em 1945, com a Constituição de 1946. Então, aí, todos os partidos são estruturados a, em 1945, repetindo a estrutura do poder oligárquico né, para manter essa plutocracia no poder e manter o povo alijado do poder. Então. O, a própria história nos ensina. né? Quer dizer, quando houve um, um, uma interrupção desse poder plutocrático, houve realmente uma ruptura. Só que a ruptura não foi 100%. A Revolução de 30 manteve a estrutura do Estado. Então, como dizia o, o velho Barbudo, o alemão, estudando a Revolução Francesa fracassada. Né, da Comuna de Paris, se você não destrói totalmente o Estado burguês, você não constrói um novo Estado. Então, quando a gente fala em ruptura, né, é, o, o caminho está dado por todas as sociedades onde isso o, o, tem que acabar com o poder, montar outro Estado. E isso só é possível através de uma constituinte soberana né, e popular. Eu acho que o livro ajuda realmente a, a, a entender o processo eleitoral brasileiro e a necessidade de a gente conquistar um regime democrático de verdade. Então, eu convido vocês aí para o lançamento, vai ser uma confraternização de várias gerações. É sexta-feira agora, a partir das 18h30. O lugar é muito gostoso. É no centro do Bixiga, bairro dos mais tradicionais, bairro boêmio. Né? Depois que acabar a, o lançamento, tem samba pela rua. Né? Vai ser muito gostoso ter.